E aí pessoal, aqui é a Paloma Eu Estou jogando nas casuais Enfrentando a Falk A Falcon, ela é uma personagem Que utiliza esse bastão É o bastão mágico dela Ela solta bastante magia Eu vou tentar chegar próximo Para dar o meu pilão Tá complicado cheia caiu Farofa. Não surpreendeu ninguém. Calei. Vou dar o meu pilão e tchau! Morre! Yeah! Essa Farofa da Falk é Psycho Schneider. É um golpe invencível dela. Eu consigo sair desse golpe indo pra frente, dando V-Skill ou Lariate. Quando ela utiliza esse bastão. Mas o Psycho Schneider é invencível. É complicado enfrentar ela. Vou o meu agarrão de urso para ver se ela fica quieta. Ah. Como sempre, Holmes, isso é elementar. Era a seca, minha farofa. Segura essa. E é isso aí! Ela ainda continua com esse bastão. Estou indo para cima dando meu golpe. Deixá-la ali naquele canto. Ai, tonta. Sua tonta. Não pode resistir, não é? Morre. Round. Two. <risos> Nesse segundo round, vou ficar aqui bem esperto. Meu. É complicado esse bastão, viu? A luta dela também é utilizar isso. Me, o, o, ela utiliza bastante. Encheu a barra. Caiu. Farofou. Ó. Oh, encheu a barra. Vai farofar de novo. Ela só dá isso. Tentar chegar próximo. É difícil. Mesmo que você saiba que ela vai dar esse Psycho Schneider, você tenta. Eu, pelo menos, tenta chegar perto, né? Que é o golpe de Zangief chegar próximo. De novo. Mas tem que ficar então atenta no, no CA dela quando enche. Para com isso. Toma. Olha. E ainda perde o... a oportunidade fica é complicado ganhar. Toma a garra do urso. Para. Sai com A moça insiste. Vai só mais um gol.